Então, continuando a nossa discussão, eu vou apresentar alguma aplicação do que a gente conversou. né? Tem várias aplicações, mas vou começar com uma que facilita a, a escrita e a manipulação de algumas estruturas é, geométricas que vocês conhecem. Então, é, a gente chama essas estruturas de formas quadráticas. uma forma quadrática de um vetor x pode ser escrita dessa forma tá usando uma, uma outra notação também poderia escrever assim é, lembre lembrem então que aqui eu vou usar estou no r3 então para a gente essa aplicação eu vou escrever a matriz assim, tá? E dessa forma, o emitiano conjugado a transposto do x seria isso, né? Então, supondo que são reais por enquanto, então. essa aplicação né seria quer dizer aplicar o a em x vai me dar um outro vetor que tem as seguintes componentes a primeira componente essa a segunda componente a terceira componente Agora, se eu faço de novo, aqui tanto fácil eu pego o ermitiano, conjugado ou transposto, porque eu estou considerando que são reais, né, os coeficientes. Então, se eu faço novamente, né? Multiplico esses dois vetores, então eu vou acabar com o escalar. Né? Eu tô, isso é um vetor, isso é um vetor, eu estou fazendo o produto escalar entre eles. É interessante notar a equivalência entre essas duas notações então aqui eu ficaria assim eu não vou fazer não vou fazer aqui em todo o detalhe porque o vídeo ia ficar muito é, lento né mas eu acho que é simples de vocês acompanharem né eu, o primeir, eu vou ter uma componente ax1 ao quadrado mais bx2x1 mais cx3x x1 e assim por diante, né, mais dx1x2, mais x 2 ao quadrado, mais fx3x2, mais gx1x3, mais hx2x3, mais ix3 ao quadrado, né, então... E juntando os termos, né? como então, aqui eu poderia ter escrito é, x2, x1 num e x1, x2 no outro, dependendo da ordem que eu estou aplicando. né? Mas como essa multiplicação de escalares comuta, a gente nem se preocupa em, em escrever na ordem certa x1 ou x2, ao invés de x2, x1. Né? Se eu junto os termos agora que são equivalentes, eu acabo com uma coisa do tipo assim. Vou botar os termos é, puros antes e depois os termos cruzados. Certo? Então é por isso que se chama de uma forma quadrática, né? Porque a gente acaba com termos todos quadráticos. Desse né? é, resultado. Bom, é, eu também né, usual escrever essa forma quadrática da seguinte forma. Que talvez vocês já reconheçam. Bom, a primeira coisa interessante que a gente nota, na composição... Bom, os termos da diagonal são os coeficientes dos termos puros, que só tem x1, só x2, só x3. O termo que tem x1 e x2 é uma composição entre B e D. O x1 e x3 entre C e G. O x2 e x3 entre F e H, que é as colunas equivalentes ou, ou desses elementos então a primeira coisa que, que nos chama a atenção é que esses, esses pares juntos é que vão determinar quanto é x1 e x2 então não interessa em princípio quem é b ou quem é d o que interessa é quem é b mais d quem é g, c mais g que é F mais H. Ou seja, eu poderia ter 10 aqui, 0 lá, 10 aqui, 0 lá, 10 aqui, 0 lá, ou 5, 5, 5, 5, 5, 5, que o resultado seria equivalente. Tem outra forma de dizer isso é que a gente está tá se valendo ou que só a parte simétrica dessa matriz ou que seria a matriz simetrizada que é importante para a forma quadrática, né? Imagina que a gente tem essa forma quadrática que escreveu, né? Então aqui eu só, em primeiro lugar vamos só reter a equivalência entre essa expressão e essa, tá? Quer dizer eu posso es expressar essa forma quadrática simplesmente como esse produto escalar que está aqui onde são os, os coeficientes aqui, então está bem óbvio, né, quem são cada um deles, né, tá? Bom, imagina que eu tenho essa forma quadrática de uma matriz M qualquer, tá? E eu vou poder escrever uma parte simétrica, tá? Eu vou poder escrever uma parte simétrica, como a gente viu a pouco e uma parte antissimétrica simétrica de forma que a minha m como sempre é a parte bem simétrica mais a parte simétrica certo bom então a minha forma quadrática que é assim acaba sendo né mas a gente é, como isso aqui não é uma matriz mas é uma escalar a gente tem que que satisfazer isso Então, por outro lado, quer dizer, em princípio nem faria sentido escrever a transposta de um escalar, mas eu estou me referindo à transposta da expressão que leva a esse escalar. Então, a gente coloca assim. que vai nos levar a isso. Lembra lembrem que a gente inverte a ordem e aplica transposta em cada um então eu inverti a ordem, o x veio para cá apliquei a transposta nele depois a transposta disso então né, então a gente fica com essa com essa forma tá e a gente tem que a Parte simétrica é. é isso, então a transposta disso deveria ser a transposta disso que é que permanece inalterada. Ou seja, a transposta da parte simétrica é igual à parte simétrica. Se a gente faz a mesma coisa para a parte antissimétrica, então eu vou escrever aqui a parte antissimétrica. Né? Então a transposta disso... Então, menos a parte de cima. Ou seja, a Q transposta, que deveria ser isso, acaba sendo. E tem que ser igual a Q, já que o Q é um escalar, né? E se vocês lembram? O que? É exatamente isso, então é necessário que a parte antes se meta da matriz seja zero na verdade não é que seja necessário é que a parte antissimétrica da matriz dessa matriz ou desse escalar né quer dizer da matriz que está sendo usada para compor junto com o vetor essa forma quadrática a parte antissimétrica dela não é levada em conta não interessa Por que, que não interessa porque como eu, eu falei antes, a gente vai ter sempre as misturas desses coeficientes. Então, no final das contas, se tem mais aqui do que aqui, não interessa no, no balanço final. Só interessa a soma desses dois. Então, eu poderia escrever uma matriz 1, 3, 4. Como, como eu falei antes, 0, 10 vou colocar números bem é, é, simétricos e, e repetitivos para ficar óbvio o que eu estou falando né essa matriz no que tange a forma quadrática seria equivalente a essa porque o que o que aparece aqui é o a e i que são iguais. Né? Depois aparece B mais D que é 10 nas duas C mais G que é 10 nas duas F, F mais H que é igual nas duas, então nesse sentido essas duas matrizes aqui produziriam a mesma forma quadrática, certo? Se eu pego essa matriz. Um zero zero dez, três zero, dez, dez, quatro, tá? E somo ela com a sua transposta que vai ser um dez, dez, dez, três. 4, 0, 0, 0 e depois dividi, divido tudo por 2, que é a receita para construir uma matriz ou para retirar a parte simétrica de uma matriz, eu vou obter o seguinte: 2, 10, 10, 10, 6, 10, 10. 10, 8 né? O que eu estou fazendo aqui É aquela receita Para retirar A parte simétrica de M Então O que, que isso acaba dando 1, 5 5, 5 3, 5 5, 5, 4 Que é exatamente O que eu tenho aqui A gente diz que essa matriz simétrica é a simetrização ou é essa matriz aqui simetrizada ou a parte simétrica dela, como queiro. tá? então é, a parte antissimétrica da matriz não entra em jogo na forma quadrática, eu posso sempre simetrizar essa matriz ou eu posso usar ela transposta que não vai fazer diferença por causa do que a gente acabou de dizer. Tá? Bom, uma aplicação é para é, descrever os elipsoides. Né? Então, como a gente tem... Então, os elipsoides... Quando a gente tem um elipsoide cujos eixos principais são os eixos da, das coordenadas, o elipsoide é descrito assim. Tá? Mas quando o elipsoide tem alguma rotação em relação aos eixos coordenados, né, quer dizer, esses são os eixos principais do elipsoide, que são obtidos através de uma rotação dos eixos de coordenadas. Né? Sendo que eu poderia escrever uma matriz de rotação para transformar de um sistema no outro. Ou seja, minha matriz de rotação seria isso, né? Então, a gente acaba tendo que essa equação 1 um se torna algo do tipo. Estou substituindo a expressão, né? quer dizer, agora esse elipsoide teria equação nessa forma no sistema linha, mas como eu poderia descrever esse elipsoide no sistema original XY? Então eu substituo x X' pelas expressões do, do, do que relaciona o sistema original ao sistema rotacionado. Né? Então, tá? E a gente poderia abrir esses quadrados, vão dar várias expressões, mas no final das contas a gente vai ficar, talvez fosse interessante fazer isso, para que fique claro para vocês, né? então, é... o primeiro termo não, não é um segredo nenhum como obter essa forma, né? então, mas vamos lá. Uhum, uhum. Então a gente acaba juntando os termos de mesmo grau em x e y. tá? E o elipso, a forma mais geral ainda de um elipsoide, né? Quer dizer, eu ainda poderia, deslo... aqui os dois coincidem na origem, né? Mas eu ainda poderia deslocar um sistema com relação ao outro, quer dizer, eu tenho um sistema x y e o meu elipsoide tá aqui, quer dizer, os, os eixos principais dele não coincidem com meus com não são paralelos aos eixos no meu sistema de coordenadas, e além disso, ele está deslocado de sua origem. Então, a forma mais geral de um elipsoide. Desculpa, aqui eu estava falando de elipse, né? Eu já estou falando em elipsoide, porque eu já estou pensando na generalização disso, né? Mas é que eu estou falando de uma elipse, tá? Desculpa, eu falei até agora em elipsoide, né? Agora sim, né? A forma mais geral de um elipsoide no R3, então é uma forma quadrática. Então aqui eu tenho, eu tenho os termos de todas as ordens, tá? vamos comparar com a forma quadrática que a gente estava acabando de discutir, né? então aqui nessa, nessa forma quadrática eu estaria descrevendo um elipsoide centrado na origem, mas com um ângulo qualquer, né? os seus eixos tem um ângulo qualquer em relação aos eixos do sistema de coordenadas que eu estou usando. Tá? Aqui esses termos, então, ainda poderiam incluir esses termos lineares, poderiam incluir, então, um deslocamento da origem, tá? Mas, de certa forma, eu, eu poderia escrever esse elipsoide ainda como uma coisa desse tipo, né? Tá? Se eu quisesse descobrir. Os, digamos que eu então transformo Faço o, o, o esquema inverso né? Saio da forma quadrática E consigo escrever em termos dessa matriz né? Possivelmente aqui eu teria essa matriz Mais uma outra né? Que seria o, o deslocamento da, da origem Certo? Então essa parte eu tenho todos os termos quadráticos, aqui os termos lineares e aqui os termos de ordem zero, que seria o J. Né? Mas então, ou no caso aqui, seria um escalar. Né? Digamos que eu consigo descrever essa matriz. Como eu faria para descobrir os eixos principais do elipsoide? Tá? Descobrindo os autovetores e autovalores dessa matriz. Eu iria descobrir a proporção entre os eixos semi-eixos do elipsoide, que seriam os autovalores, e a direção com que esses eixos principais do elipsoide estão orientados com relação aos eixos coordenados seriam os autovetores dessa matriz A. Tá? Então, essa seria uma maneira muito concisa de escrever um elipsoide é, tridimensional, Tá? E ao mesmo tempo a gente poderia usar as mesmas técnicas que usou até agora Para obter informações sobre esse elipsoide né? Uma outra maneira concisa que aparece de escrever uma, uma forma desse tipo né? É quando a gente está escrevendo uma gaussiana multivariada A gaussiana unidimensional é uma equação dessa forma, né? Que é centrada em x 0 e é uma exponencial quadrática decrescente, né? Quando eu tenho agora uma Gaussiana multivariada, poderia ser descrita, vou tentar desenhar, poderia ser descrita como uma Gaussiana em X e outra Gaussiana em Y. Né? então agora dependendo quem controla a largura da gaussiana a dispersão da gaussiana né? então dependendo da dispersão que eu tiver em x e em y eu poderia então olhando é, as linhas de contorno né eu poderia ter a gaussiana como uma série de elipses né? Olhando aqui os cortes, né? os vários cortes. Então, essa gaussiana teria um argumento que seriam duas, uma parte em X e uma parte em Y. Mas essa minha, essa minha gaussiana também pode estar tá não só deslocada da origem, tá? Mas os eixos, os eixos principais dela podem estar apontando em qualquer direção, então, não é fácil desenhar isso, mas eu acho que dá para entender. É, então, esse perfil é gaussiano, esse perfil é gaussiano, mas os eixos principais, olhando aqui as linhas, os contornos, né? Tá? Então eu poderia escrever essa gaussiana multivariada em termos de um vetor x agora, né? Porque inclui x1, x2, no caso, ou x e y, se preferirem, né? Mas eu posso escrever ela da seguinte forma. A normalização vezes a exponencial de menos um meio tá onde essa matriz C. variâncias e covariâncias então eu controlando bom, eu controlando o vetor x0 eu desloco a posição central da, da, da minha gaussiana multivariada eu controlando as, as covariâncias x, y e as variâncias x e y eu controlo essas dimensões da minha gaussiana então, eu controlando essas duas, eu controlo essas dimensões eu controlando essas duas eu giro ela mais num sentido e no outro tá, então dessa forma eu posso expressar de maneira concisa uma gaussiana n-dimensional, né? eu mostrei aqui em duas dimensões porque daí eu consigo desenhar e explicar para vocês, mas eu poderia generalizar isso para n dimensões. Nota que a expressão algébrica, sem uso de matrizes e desse produto escalar, é bem mais complicada. Né? e eu também posso trabalhar com as propriedades dessa gaussiana sem saber a dimensão do espaço, né? fazer uma análise é, baseado nessas propriedades que eu estou discutindo com vocês sem saber se eu vou usar uma gaussiana de duas, três, quatro, cinco dimensões porque o procedimento é sempre o mesmo, tá? então isso é para dar uma ideia inicial para vocês de como usar essas ferramentas que a gente discutiu até agora para tentar escrever ou, ou analisar ou, as situações que a gente tem de uma forma mais sucinta e mais clara e, ao mesmo tempo, ter ferramentas que nos permitam analisar as propriedades desses sistemas uh, matemáticos que representam os sistemas físicos com que a gente está trabalhando.